ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo então olha só aqui eu preenchi tá com os três pontos altos e os dois espaços tá faço mais três correntinhas e aqui eu vou contar ó. um, dois, aqui na terceira correntinha onde eu iniciei eu fecho um ponto baixíssimo ok agora eu vou virar a peça assim tá e aqui eu vou explicar uma coisa e eu vou colocar um marcador aqui para vocês verem. É o seguinte. Aqui eu vou prender essas duas alcinhas aqui que tá solta, tá? Ela tá solta, e ela precisa ser presa aqui, igual a essa. Ó, eu prendi, tá? Então aqui é o seguinte. Eu vou contar aqui atrás. Ponto alto, ok. Então aqui eu tenho oito pontos altos. Aqui são oito, tá? Então eu vou contar um, dois, três. Aqui eu vou contar um, dois, três, tá? Então é nesses dois pontos altos centrais que eu vou prender, ok. Então, eu vou pôr aqui meu marcador nesses dois aqui. Ok? Então, eu deixo três pontos altos aqui desses oito que eu tenho aqui, eu deixo três de um lado, três de outro, e vou prender nesses dois aqui, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui eu vou pegar a minha linha e vou começar a fazer o ponto alto. Então, eu tenho que fazer agora é, quatro carreiras de ponto alto. Essa primeira eu vou prender e mais três que eu vou fazer no normal carreira de ida e volta tá então, olha só. Eu fiz aqui a florzinha, nessa próxima aqui eu prendi, tá bom, e eu faço mais quatro, depois eu faço novamente a florzinha, tá bom? Então, aqui olha só. Eu já tenho um ponto. Esse daqui conta como um. Esse que foi preso. Aqui, ó. Vou mostrar nesse daqui que é mais fácil. Ó, esse aqui, tá? É contado como um ponto. Então, aqui eu comecei, e aqui já tem um ponto. Tá? Então, aqui eu conto um. Aí eu viro a florzinha aqui. E esses dois pontos aqui, ele. Tá é escondido, né? Então, eu tenho que tomar cuidado e fazer eles também. Tá, aqui eu tenho que fazer o múltiplo de 10. Então, pelo menos nessa carreira, eu tenho que contar para ver se eu não vou pular nenhum. Porque senão depois vai dar diferença, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho os oito pontos. Tá, esse daqui não conta. Então, olha só, aqui o ponto alto está escondido, ele está assim, ó, desse jeito. Então, é aqui que eu vou começar a contar. Então, aqui eu tenho dois pontos. Como eu falei para vocês, esse daqui das correntinhas eu conto como um, aqui dois, e vou fazer, ó, três e quatro. E aqui no seguinte, cinco pontos altos. Tá, aí eu tiro aqui meu marcador porque aqui eu sei que eu vou prender. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar essas duas alcinhas e vou vir aqui no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Aqui eu vou no ponto alto seguinte e prendo aqui, tá? Viro aqui atrás. E vou fazer aqueles três pontos altos que tá desse lado de cá. Então, aqui ó, no ponto seguinte tá escondidinho aqui ó. Ok? Aqui ó, um, dois e três tá? Então, vou fazer aqui ó: um, dois e três. Aqui eu tenho mais dois pontos altos escondidos. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado ó. Então, olha só, esse daqui faz parte desse ponto alto aqui, ó, central. Se eu pegar nele assim e virar aqui atrás, ó, dá pra ver aqui um pontinho. Então, é nele que eu vou pegar. Então, aqui eu faço mais um ponto alto e desse outro lado aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? É do ponto alto que tá escondido. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto ok agora eu vou contar novamente ó a partir desse daqui tá então esses dois eu já fiz os dois pontos altos que está escondido aqui então aqui eu começo a contar novamente um, 2 e 3 agora eu vou prender novamente ó Pego por aqui mais fácil levantar assim e aqui ó no ponto seguinte um ponto alto aqui no ponto seguinte mais um ponto alto e assim eu prendo aqui agora eu tenho que fazer mais três então aqui está escondido eu volto aqui passo aqui no primeiro um dois e aqui três agora eu vou fazer os dois pontos altos que está escondido tá então esse daqui eu puxo um pouquinho aqui e vira aqui, ó. E o ponto alto aqui aparece aqui, ó. Ok? Então aqui eu faço mais um. Aí esse aqui, esse pontinho, ponho pra cá. Desse outro lado. Tá? E aqui eu tenho outro ponto alto aqui, ó, escondido. Ok? Agora eu conto novamente. Um, dois, e três, agora eu vou prender novamente aqui aqui no ponto seguinte, um ponto alto, e aqui no ponto seguinte, um ponto alto vira aqui a florzinha e faço mais três pontos altos. Então, aqui é o primeiro, um dois e 3. Agora eu tenho que fazer os dois pontos altos que tá escondido. Tá? Então aqui eu tenho um. Esse daqui é um ponto alto. E aqui ao lado dele é o pontinho que tá escondido. E assim por diante. Depois que eu terminar de fazer essa carreira, quando eu chegar aqui no final, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar os pontos para ver se está certinho. Se tá o um múltiplo de 10, se faltar um ponto, você coloca lá no final, ok? Então, quando eu comecei a fazer a, a florzinha, eu fiz aqui os, as três correntinhas, tá? Então, aqui eu contei como um, e aqui eu fui contando: dois, três e assim por diante, tá? Então é nesse mesmo ponto que eu vou prender agora, tá? E eu faço aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer carreira de ida e volta. Então eu faço uma, duas, três correntinhas e viro e começo a fazer meus pontos altos aqui, tá? Então eu vou fazer esta carreira mais duas, totalizando quatro carreiras contando com essa daqui. Então, para fazer outra florzinha, eu vou fazer bem aqui, ó, nessa di direção, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando apenas essa cordinha aqui de trás, tá? Aqui é o caminho. Uma vez. Aqui. Duas. Três. Quatro aqui no quinto ponto eu faço um ponto baixíssimo e vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui igualzinho tá então olha só nessa mesma direção tá é onde eu vou fazer as minhas florzinhas ok então olha só que gracinha que ficou fica bem delicada né e aqui eu utilizei uma linha fina, tá? Com agulha compatível de 1,75, ok? Então, é isso. É... No próximo vídeo, eu passo para vocês certinho os gráficos, tá? Do vestido e vocês podem estar fazendo, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, já deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!